temos uma variedade de produtos e modelos para o seu comércio ou residência. Venha nos fazer uma visita. O A Vênus, número 11, Jardim revista Suzano. Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao DS Entrevista, que recebe hoje aqui o presidente da Câmara de Poá, o Diogo Reis da Costa, mais conhecido como Diogo Pernoca. E você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 4745 -6900, 4745 -6900, ou se você preferir, deixe sua mensagem na própria live do Facebook do Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista está sendo ao vivo, mas você pode acompanhá-la também no canal do YouTube e no portal www.diariodesuzano.com.br, além do Instagram. Presidente, obrigado pela sua presença aqui pela primeira vez no Dessa Entrevista. A gente sempre pede para o nosso convidado dar uma saudação para quem está nos acompanhando. Boa noite, Edgar. Boa noite a todos os ouvintes aqui do Diário de Suzano. Quero aqui, Edgar, agradecer pelo convite de estar tá participando dessa entrevista com você. Um jornal muito bem reconhecido na nossa região. É um jornal de 60 anos aqui na nossa região. Um jornal diário. Hoje é quase Quase não tem jornal é difícil, diário, porque... difícil ter um jornal diário. E eu agradeço o convite pela entrevista aqui e desejo boa noite aí a todos os ouvintes. Já tem bastante gente acompanhando a gente aqui, a Fátima Queiroz Bueno, a Nair Bassi sempre nos acompanhando. Obrigado mais uma vez a Nair Bassi, o Ricardo Almeida e o Rafael Dione também está... Tá falando aqui, ó, nosso futuro prefeito de Poá. Depois eu vou perguntar também sobre eleições aqui com, com você, o presidente, sobre esse assunto também. Bom, o Pernoca, você sempre foi de Poá, né? Você tava falando antes de conversa, começar que você foi guarda-mirim, né? Você tá no terceiro mandato como vereador. Queria que você falasse um pouquinho aí da sua trajetória política. Exatamente, Edgar. Eu fui guarda-mirim na Câmara Municipal de Poá. Ali, tirava xerox do, dos currículos, dos documentos dentro da Câmara Municipal. Aí, depois, fui, fiquei designado para ficar no gabinete do finado Elton Lopes. Ficava é, fazendo ofício, aprendi lá a fazer ofício, indicação. Ah, você trabalhou com o Elton também? Isso, porque eu era guarda mirim da Câmara. Aí, depois, colocaram um guarda mirim em cada gabinete. E aí, eu fiquei no gabinete do Elton Lopes. E ali, eu fazia currículo, indicação, ofício. Ali, eu aprendi. Fiquei lá, depois eu saí da Guarda-Mirim fui trabalhar com o Elias na São Jorge Cochão, né? Uhum. E o Elias candidato Elias a prefeito. Gostar. isso, aí o Elias me, me convidava. Eu fui o primeiro partido que eu filiei foi no PV do Elias que ele foi candidato a prefeito e ali peguei o, o comecei a tanto. gostar da política, acompanhar. Aí fui trabalhar em algumas ONGs, né? Fazer serviço voluntário e a gente foi Caminhando, quando foi em 2012, eu saí é, pela primeira vez, saí candidato e fui eleito, com 909 votos. Aí depois eu fui para a reeleição, tive 1.495, e agora estou no terceiro mandato, fui o mais votado. E eu atualmente, hoje estou na presidência da Câmara. Né? Você fica até o final do ano, né? Porque a presidência são dois anos, mas não pode ter reeleição, isso parece que é isso. Né? Isso, até dezembro. Isso... Estarei como presidente da Câmara E aí não tem reeleição Aí tem que Abrir aí para os, os vereadores que querem concorrer A chapa Para a nova presidência E você esperava ser o presidente da Câmara? Ou foi mais o partido mesmo que te indicou? Você tinha expectativa Já de quando você está no terceiro mandato né Quando você assumiu primeiro, Pela primeira vez Você já tinha essa expectativa? Não, é, foi uma discussão é, existia o grupo, até pela, eu acho que eu não, eu estou no terceiro mandato, não escutei, não vi nenhuma história que o presidente foi eleito sem o apoio do governo da prefeita, e teve a discussão que o, a prefeita ia apoiar o candidato dela, que apoiou, que foi o, o que é do meu partido também, o Hermes Dentinho ia ser a filha dela, acabou sendo o Hermes Dentinho e depois... E eu peguei e fui contra eles, fiz uma chapa contra eles e, aca posição, e isso, né, acabei, a sua... acabamos vencendo a chapa por 10 a 7. Certo. E o que, que você, assim, a sua opinião sobre a política? Né? Você é um, é um jovem na política, né? assim, da, da nova geração. O que, que você pensa assim, sobre política? É, você começou com o guarda-mirim lá, trabalhando na Câmara. E hoje o que, que você pensa, assim, no, de forma geral, sobre política? Então, Edgar, hoje é, você vê que nosso país, a política hoje nossa, no Brasil está desacreditado, Demonizada, vivemos, né? Vivemos hoje um, um país que, meu, aconteceu agora Covid, então ninguém acredita mais, né? Uhum. É, até nós estávamos falando aqui sobre renovação, né? Às vezes a renovação é ruim também, porque tem pessoas que renovam, colocam um novo, que é pior do que os que já estavam. Uhum. Aconteceu muito na nossa cidade... Teve uma grande renovação, mas é, depois que a nossa cidade perdeu o ISS, sofreu bastante também uhum, com essa sim, perca da nossa cidade. E hoje eu vejo que nossa cidade precisa de políticos mais sérios, comprometidos, porque é, sem planejamento, foram grandes obras construídas na nossa cidade, hoje não consegue acabar. E isso foi uma falta de planejamento. Então, precisa de uma renovação, mas sim pessoas que... É, faça é, com responsabilidade é, políticos responsáveis. Porque porque geralmente você fala das, não só de agora, mas as gestões que vêm. Gestões vem... passadas. E agora eu também vejo, agora, acabou de anunciar um pacote de obras na nossa cidade. Vai terminar Balneário que está isso empurrando teve... já quase 12 anos empurrando isso daí. É, a UPA, uhum. como que vai terminar uma obra dessa? Como que vai manter uma obra dessa? Porque a prefeita hoje fez um. cortou hora extras, é, diminuiu o vale alimentação dos funcionários públicos, e teve manifestações na Câmara Municipal, fez todo esse planejamento de corte de gastos. E agora vai construir, vai terminar a UPA, porque está lá para terminar, só que como que vai fazer depois para manter, manter esse, né? esse patrimônio? Você como presidente, você falou aqui que foi é, da oposição na eleição, né? Sim. Mas hoje, por exemplo, os projetos da prefeita que chegam para você, qual, como que você faz a análise? Apesar de você ser da oposição, você está falando aqui que é, é, o seu objetivo é, é, é fazer com que a cidade Sim. caminhe, né? Como que chegam os projetos? Como que você Edgar, analisa eu, por você ser da oposição? Eu sou bem democrático e todo projeto que chega na Câmara Municipal, eu deixo seguir o rito do regiment, é, regimentalmente o prazo vai para as comissões as comissões analisa que faz três vereadores faz parte depois disso vai para o plenário faz a leitura sempre foi seguido o rito até é, do vale alimentação eu desgastei até o último dia do prazo final para ser votado uhum. então assim eu tenho eu sou um, uma pessoa independente na política num, se for coisas boas para o município vou estar junto com certeza mas assim não conta comigo para nenhum tipo de que eu, é, igual eu falo tirou o vale alimentação dos funcionários mas não tinha necessidade vale alimentação não, não, não interfere, não muito, interfere na porcentagem acho que tinha, que tinha outras maneiras de tinha, ter corte né? tinha, tinha, tem outras maneiras né Uhum. Só que, infelizmente, é decisão da prefeita, aconteceu, os vereadores, a maioria venceu, é democrático o voto deles, então, tem que respeitar, né? Certo. Respeitar cada voto de cada vereador. Qual que é o, o, Pernaca, o balanço que você faz hoje da sua gestão, né, que é até dezembro, né, você vai ficar na, na presidência. O que, que você pode destacar aí de importância que você fez lá, né, em relação a... Eu sei que você devolveu alguns carros quando você assumiu e devolveu... Uma parte da, do, da verba também que vinha para a Câmara, você devolveu. Eu queria que você falasse um pouquinho. Oi, Edgar. A gente devolveu os veículos, né? Entreguei todo para a Prefeitura. Hoje, você vê... São hoje... 14 veículos? Não. Foi 15. 15 veículos você devolveu. 15. Eu vejo hoje. O veículo que era utilizado por mim, vereador, hoje é uma viatura da GCM. Eu vejo outros veículos é, trabalhando na área da saúde do nosso município. Porque é, o, a Câmara não tinha condições de manter uhum. manutenção, documento. Então, eu fiz uma economia mensal ali. Combustível, né? Que tá uns ali. 50 mil por mês só dos veículos. Seguro de carro, combustível, manutenção. Eu fiz uma economia questão dos veículos. E também eu diminui 30% de todos os contratos da Câmara. Contrato de portaria, contrato de soft, 30%. Recepção, eu diminuí. Também diminuí a questão dos assessores. Era dois assessores, né? Cada vereador. Um com valor de R$ 6.000 e outro com valor de R$ 4.200. Nós diminuímos para. Ficou dois assessores de R$ reais então, de... Hoje está com dois, tem dois. Dois de três mil reais. teve uma, um período que não tinha assessor, Isso, né? eu deixei um ano sem assessor. Uhum. Porque eu tinha que arrumar a casa. Porque quando a arrecadação caiu, o ano de 2020 ainda conseguiu manter. Uhum. Quando eu assumi a presidência, o, o, o valor que ia chegar lá não tinha como manter. Porque se eu mantesse os assessores, a folha ia para cima de 70%, eu ia responder mais para frente. Então, uhum. não tinha condições, aí eu retirei todos os assessores, diminui os contratos. Já pensando no futuro, eu eu e a mesa diretora ela, colocamos o projeto para diminuir de 17 para 13 13 vereadores. Uhum. Então, é, eu fiz um, um trabalho ali árduo, porque foi complicado, porque cada vereador tem um, um pensamento, mas nós conseguimos articular e Ninguém, todo mundo falou eu vou entregar o carro, mas ninguém teve coragem. Eu fui o único presidente, que peguei os veículos e levei para a prefeitura. Hoje não tem carro, né? O, Hoje o não O vereador usa o carro dele. Isso. Mano. E, por exemplo, é, o por ano que vem, então, desculpa, para a próxima legislatura, 2025, né? São 13 vereadores que vai ter agora. 13 vereadores. E Se tem... nada mudar, né acredito ah, que... Assim. E acho que também não volta mais atrás. Pelo tamanho da cidade, né você acha que é o número ideal? de 17 quilômetros quadrados né? que tem Para por... Eu... falar a verdade, tinha que ser uns 11 vereador tava estava bom. É, a cidade é pequena, né? Eu acho que... Só que quando a gente articulou, a conta que fizemos teve ficou no número de 13 vereadores. Certo. Bom... Você assumiu aí a presidência numa situação bem delicada, Foi. né? De queda na arrecadação. Foi difícil. Você falou da, do, do, do, ICS, do, do ISS que caiu com a saída do Itaú, né? Sim. E aí eu ia perguntar para você, quanto no total de economia, por exemplo, no caso do de 17 para 13, você acha que tem que economizar quanto isso aí? Porque tem os gastos de vereador, de assessor, né? Que vai ter menos dois. E, de, e vereador, dá mais. dá mais ou menos uns. É, ah, depois é sei, você se não consegui fazer os cálculos Mas aí. no ano dá quase. Porque é, é o salário dos vereadores. É o salário e dois assessor, né? O, o orçamento da Câmara hoje é quanto? Está 13 milhões e 900. 13 milhões, já foi mais, né? 24 milhões. 24 milhões. É bastante. Bom, ô Pernoca, Dá no Mais pros... de um milhão. Mais de um é. milhão. É. No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho aí sobre a cidade. A gente vai para um comercial de 30 segundos e já voltamos, tá bom? Tá bom. Peço que os internautas nos acompanhem aí. Você pode ajudar a Santa Casa de Mogi comprando o hipercap e cedendo direito de resgate. Hipercap, o campeão de prêmios, traz para você só no quarto sorteio uma touro mais 200 mil reais. Aqui em Esquêmio. No hiper da sorte, 20 prêmios de três. 3... No primeiro sorteio tem R$ 5.000, no segundo R$ mil no terceiro um quid e no quarto sorteio um ator ou mais duzentos mil reais isso mesmo, um ator ou mais R$ reais Hipercap, ajude e concorra! Nós estamos de volta aqui com o presidente da Câmara de Poal, o Diego Pernock. Que agora conseguiu, aí é, a gente conseguiu fazer os cálculos, dá quanto um de economia? 1 um com... milhão e 35 mil e 144 reais. Por ano, né? Isso. Então, com certeza, daqui dois anos vai ter mais concorrência aí na, nas sim, eleições, né? Sim. Vai ter só 13 cadeiras, né? Vai ter Isso. bastante concorrência, né? Eu acho que tá bom, Para a cidade de Poá tá bom. 13 cadeiras. É, tinha que ser 11, mas como era antes, né? 11 hum. cadeiras. Porque certo. hoje o orçamento da nossa cidade não tem como ser mais... igual. Tive que diminuir o salário dos assessores para manter... Manter dois, né? Senão não consegue, hoje não consegue mais. Uhum. E se não aumentar nada na arrecadação do nosso município, vai ficar... Porque tem bastante concursado. A folha da, na, da Câmara Municipal está uhum. inchada. Tem bastante concursado hoje. Antigamente não tinha concursado, só tinha nove. Uhum. Hoje tá, aumentou mais uns 30%. São, são quantas sessões por semana? Aqui? É, ordinária toda, ordinária terça. toda terça. Ordinária toda terça-feira. Né? Toda terça. E às vezes tem a, a extraordinária também. É isso. Bom, perna, quantas comissões que vocês têm? É, como que tá atuando as comissões permanentes da Câmara? Né? A gente sabe que tem é, comissões importantes, né? Justiça e é, redação, justiça, a saúde, a educação, educação. Finança, educação. Você tem acompanhado, evidentemente, todas, né? Como Sim. que você avalia o trabalho dos vereadores aí nessas comissões? Ah, eu, eu vejo assim, que alguns vereadores até é, vai projeto para sessão e os vereadores da, que fazem parte da comissão não acompanha um pouco, porque volta contrário, mas deu parecer favorável. Então, uhum. é, tem dado um pouco de trabalho, inclusive esses projetos da, do executivo que foi mandado a questão do Vale Alimentação. né uhum. A gente até conseguimos barrar alguma sessão inclusive por por falta de parecer do projeto faltava impacto financeiro e, as, e aí passa pelas comissões as comissões acabam não vendo certo e como que você como que você conseguiu contornar como presidente da câmara essa essa manifestação que teve dentro da câmara né é, quase lá o não chegou a invadir plenário, mas foi uma, uma manifestação bastante tensa assim né? os, os servidores reivindicando foi. né é. a, a questão do vale eu sempre levei o diálogo, né? eu abri a, eu abri a sessão para cada representante da área, da, um da educação, um da saúde, para usar a tribuna, para esclarecer, eu sempre tentei de uma forma, chamava os servidores públicos, falava assim, ó, alguém quer falar, usa a tribuna, é, quer colocar seu ponto de vista, eu deixei bem democrático a, a sessão. E... E acabei contornando essa questão. Só que tem a emoção, eles um se emocionaram um pouco, aí foram para cima dos GCMs e acabou acontecendo o um empurra-empurra, mas resolveu, acabou agora. Hum. Voltou agora para os servidores públicos 250 reais, mas o que a gente queria mesmo a nossa luta era que, que fosse os R$ reais. Certo. Ó, muita gente está colocando, pessoal comentando aqui, ó na nossa live futuro prefeito futuro prefeito né é, a gente quer saber é, eleições deste ano você vai participar das eleições não, desse não, ano não. como candidato ou só apoiando algum eu, outro eu vou apoiar o, o candidato de Ferraz Vasconcelos né hum. Rodrigo Gambale o Cacá, a deputado federal e deputado estadual mas eu não sou candidato não não Porque participo desse pleito eleitoral as né? eleições desse ano elas vão influenciar as sim, de 2024 sim. né e até lá, assim, tem algum. É, o partido coloca você assim como um, um provável candidato a prefeito, por exemplo, ou não? Tem algum... Cedo ainda para falar. É, é muito cedo, Edgar. Assim, hoje é, a gente escuta bastante. Oh, hoje o seu nome é o, um, um dos nomes que pode ser o prefeito da cidade. Eu escuto bastante. Eu escuto, assim. Lógico que é, tem que ser o clamor da população. Eu estou três.. Mandato de vereador, não quero participar mais como candidato a vereador. Se tiver a oportunidade, se o povo é, abraçar, a gente pode ir para uma disputa, mas hoje ainda é cedo, né? Para falar questão de prefeito. Uhum. Né? Hoje nós vamos viver uma eleição agora, até outubro. No PTB, quem que é Você é presidente ou não. não? Quem que é o presidente? O presidente lá era o Geraldinho, né, que era o grupo do Azur. Uhum. E hoje o Azul está lá no PTB ainda o Azuí que está na foi frente, candidato né? também não né, foi candidato a prefeito o qual eu apoiei certo então é o é, partido ainda está se mobilizando Isso. ainda ainda está parado ainda Ó, antes de você vir para cá no WhatsApp o pessoal perguntou muito sobre a questão da carteira do autista né que você propôs Sim. na Câmara né Sim. como que está essa esse projeto é, essa sugestão que você deu eu queria que a, sabe... a gente fez o projeto e agora só está esperando a prefeita sancionar a lei eu até liguei hoje na prefeitura ainda não veio as, ela não sancionou uhum. a lei para a gente ver como vai estar o atendimento da prefeitura para fazer as carteirinhas pelo Cras né uhum. estamos aguardando e é um projeto muito importante para nossa cidade para as mães que tem criança autista porque elas pedem muito é, por ter uma identificação a criança vai no mercado e começa aí a pessoa não sabe acha que está é, ah, aquela criança esses dias eu fui no mercado com a minha filha tinha uma criança autista pegou no nariz da minha filha e, e começou a puxar minha filha começou a chorar eu segurei o pai falou assim não minha filha é meu filho é autista foi não tudo bem e tal mas se tem uma identificação é é melhor né porque hoje o aspecto autista Está crescendo muito, de cada 44 que nasce, uma criança já é... Aí eu receberia uma carteirinha, né? As isso, mães receberiam uma carteirinha. Isso. E as mães estão me ligando, falei e aí? Eu falei, só estão esperando a prefeita sancionar a lei. algumas cidade já já tá bem na frente, tá bem avançado São Caetano, Ferraz de Vasconcelos. E esse projeto deu muito certo. Certo. E outra coisa que perguntaram também é sobre o Poupa Tempo, né? Você tem acompanhado... Também acompanhado aí a. Sim, eu até mandei um. Me parece que você foi. Teve alguma reunião? Você participou também, né? Sobre isso. O Poupa Tempo, então, é. Tá para sei lá onde é o NAP, né? Eu mandei um recurso que sobrou. Acabamos conseguindo economizar na Câmara no ano passado. Devolvi 523 milhões para. 523 que... mil. Uhum. Para a Prefeitura, para o Poder Executivo e até pedir para ser utilizado no Poupa Tempo, para a reforma do NAP, uhum. para começar o popa o Tempo já começar lá. Só que até agora, teve a, eu vi que teve uma reforma dos bombeiros, AVCB e tudo, mas não começou a reforma ainda do Poupa Tempo lá no, no NAP. Certo. Bom... Que é na 26 de março, na né? 26, né? É onde a é, gente... É onde é o NAP ali, Isso. onde era o antigo pré-da-câmara ali, Isso. né? Isso, e é importante que seja ali por causa do, do comércio local, né? Se sair dali e poupar tempo e ir para outro lugar, vai ficar ruim para o comerciante ali na 26 de março, que já está bem. Muito comerciante na nossa cidade foi embora. Bom, você tem acompanhado a, a vacinação também, né? o esquema de vacinação em Poá. Como que você está vendo a questão, a, a, os avanços... É, da vacinação, foi um período difícil aí de pandemia, né? Não acabou ainda a pandemia, reduziram os casos. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho aí como então, você está hoje, tá Edgar, eu vejo que está normalizando a questão da, da vacinação, não tem muita reclamação. Até a questão, estive com o secretário de saúde, algumas pessoas acamadas, eles estão indo na casa, levando a vacina, é, não vi tanta reclamação em questão disso aí. poá tá bem adiantado nesse caso. Uhum. Bom, aí tem uma outra, um outro problema que a gente viu esse, esses dias, que é a questão da iluminação, né? Inclusive, Meu você fez algumas reclama... reclamações também. Como que está hoje essa questão de... O que, que aconteceu, na... só para o nosso internauta entender aqui, que está acompanhando pela primeira vez, o que, que aconteceu? É... Ó, a iluminação está um caos na nossa cidade. E, assim, entrou uma empresa que ganhou a licitação, não está conseguindo dar conta. A gente entrou com um requerimento, já entrei no MP fiz denúncia no Ministério Público, porque a empresa já está alguns meses aí fazendo as trocas, só que ela troca hoje, três dias depois está queimada a iluminação, é um caos que nós estamos vivendo na nossa cidade. Convidamos a empresa para esclarecer, ela foi até a Câmara, teve uma audiência pública, a Comissão de, de Segurança e Obras. Conv é, convocou a empresa ela foi esclareceu falou que até aumentar o número de caminhões e tal só que o contrato é dois caminhão e acabou a gente viu que tava eu acompanhei saí acompanhando ele estava trocando de 25 a 30 por dia cada caminhão só que a conta não fecha porque já a, o, o tempo que tá já daqui a pouco, os 11 mil pontos da cidade foi trocado e a cidade continua escura. E não é, não é só no centro, né? Não, é, o, todos não é só nos os bairros, bairros, né? também? centro, todos os bairros, está escuro. E troca Sim. hoje, daqui dois dias você passa, está queimado. Uhum. Então, não sei é o material que eles estão utilizando. tal. Tá? Entramos com denúncia no Ministério Público, eu, o vereador Edinho, alguns outros vereadores. Estamos até aguardando. Certo. Bom... Você teve, me parece que, ou em 2021 ou 20, você esteve em Brasília lá, é, numa reunião sobre o balneário, né? De Poá. Você participou também, me parece ou não? 2020 20 ou 21, você participou do, da questão Eu do teve, balneário? Teve né? reunião, isso. E como que está hoje o balneário, né? A questão... Abriu a licitação agora. Abriu a licitação, né? E vai começar a obra. E retornar a obra? Ah, sim. E cê tá, a Câmara vem acompanhando também essa sim, questão do balneário. Sim. Né? Começou a obra, deixa eu até. Ó, tem aqui os números das obras que vai começar agora. Deixa eu ver Porque qual... essa é uma questão antiga também, né? É, do balneário. Obra... Parou. Tem 16 alguma... obras na nossa cidade. Parou algumas vezes, sim. né? O e o balneário está numa dessas. Se você está com relações, pode até falar algumas Isso. algumas aí que você, Vai retomar, você viu. Aí. É retomar a obra da UPA de Calmoviana, né? tem o viaduto. O viaduto também que é É um caso antigo. É a revitalização da Rua Campinas, reforma da UBS, que é na Vila Varela, uhum. é, recapeamento asfáltico da Dom Pedro II, na Rua Porfírio da, Fa, da Paz, implantação de rede pavimentação da Vitorino Alves, Calmon Viana. Uhum. São 16 obras no Jardim Nova Poava, reforma do bosque. E esse serviço, assim, proteção do córrego da Paraibuna. Tem umas 16 obras aqui que e vai ti... começar agora. E tinha o problema, você deve ter acompanhado também, é a questão das enchentes, que agora me parece que deu uma amenizada por conta do piscinão também, né? Sim, mas assim, a gente sofre. Eu que sou do bairro da Vila Amélia, é, o piscinão... Deu uma amenizada no centro, mas o bairro da Vila Romana sempre vai alagar, porque está antes do piscinão. Então a água Já vem. Tá antes, isso é, verdade. A água é um bairro ali da Vila Romana. Vem na divisa, né? É, ferrasa ali, né? E sempre o problema acabou. Um po, amenizou o centro um pouco. Mas o bairro da Vila Romana, toda, toda a chuva, às vezes que encheu, às vezes não enche o centro, mas a Vila Romana sempre alaga. É um sofrimento ali dos moradores da Vila Romana. Pernaca, assim, ó, o pessoal pergunta muito em relação à pavimentação de bairros. Você né? deve, deve andar na, na cidade sim, inteira, evidentemente. Né? E qual assim, o bairro mais carente que você tem visto é, em relação ao asfalto? Né? Claro, deve, os, os vereadores devem fazer requerimento, indicação para pavimentar os bairros da cidade é, também. Falta de documento, de requerimento. Tem um contrato de tampa-buraco aí também que funciona muito pouco. Estive acompanhando, ele estava fazendo o tampa-buraco acompanhei, o serviço está sendo feito, só que o contrato é muito pequeno para uhum. atender a cidade inteira. Fiquei lendo o contrato lá, o contrato é tipo pequeno, a metragem. É, não, não consegue atingir todo, todo. A, toda a então, cidade. Então, tipo assim, a cidade toda está cheia de buraco. A cidade está tipo, abandonada pela falta da gestão da prefeita. É Tipo assim, quando foi abrir esse processo licitatório do contrato de tampa-buraco, tinha que fazer um contrato maior. Para atender os anseios dos moradores da nossa cidade. Agora, o contrato pequeno, uhum. não, não consegue atender, a cidade está toda buracada. Eu saio da minha casa, eu moro no bairro, eu moro no, no bairro da Vila Amélia. Eu saio e está cheio de buraco. Vai, vai ter a revitalização agora da Dom Pedro II, onde eu moro. Só que o Jardim Emília, Pinheiro, Beatriz está tudo cheio de buraco, ali no Água Vermelha. Está feio, está feio. a cidade está muito feia. Ó, oh, é uma pergunta também que o pessoal fez aqui no, no WhatsApp é que a questão da Praça de Eventos, né? Como que a Câmara está acompanhando a situação da Praça Acabou de Eventos? Acabou de arquivar uma CP uhum. da Praça dos Eventos. É, a comissão processante foi isso, aberta ó. foi aberta o, o ano passado, não. começo desse ano, foi aberta uma... O objetivo era o quê? Saber o andamento da obra? Da obra, da, só que já veio com uma denúncia com a CP... Uhum. Da Praça dos Eventos E, e aí eu, a comissão arquivou Foi arquivada Faz uns 15, uns 20 dias Na, na sessão ordinária E... E tá, é, tá em reforma Eu fui lá, acompanhei está em reforma, tá em né? reforma tá ainda reforma, né? É porque tem, é medições, né? É verba do governo estadual, estadual né? Então vai de acordo com as medições Porque tem a, o, o, o fórum foi, o, o prédio foi demolido, Sim. né? Sim não sei se vai ser um complexo Pode ali. Pode ser. Ali, ah, um Uma ampliação né? Né? Do, do local ali. Que tem um local. Ficou, uma área boa ali, uma né? uma área muito boa. Sim. Agora, a praça dos eventos é um elefante branco. Eu, eu vejo que tinha que ser feito algo para ser utilizada sempre, né? Usa uma vez por ano, uma festa da orquídea e nada mais. Uhum. Certo. Bom, estamos caminhando para o final. Passa rápido aqui o nosso tempo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, na sua opinião, quais são os desafios que você vê para Poá as maiores dificuldades que você vê na cidade lá, que é, tem, é, tem que ter obras emergenciais em relação a algum setor que você está vendo lá. Sim, é a questão da nossa, da nossa saúde, né? O hospital, é, você vê que é um hospital ali... Hoje está com uma OS, né? Está uma OS, só que assim, hoje o que mais está... É, Precário na nossa cidade é a questão da nossa saúde, os postos de saúde, acabou o, o, o serviço do PSF, né, que é uhum. o atendimento na família, não está tendo mais, isso daí, é, se não tiver uma prevenção no posto de saúde, as pessoas vão começar a ir até o hospital e não tem como atender, não tem hoje, não tem mais OTI no hospital, só tem a emergência e é transferência. Tem então, que caminhar, né? Então, tem, é, tem que resolver a questão, a prioridade do nosso município é a questão da nossa saúde, como a nossa educação e a nossa segurança, né? Iluminação pública é um caso de segurança pública. As ruas escuras... Tem câmera de, de monitoramento tem. lá, né? Que foi, inaugurou recentemente Sim, o... Sim, o CSI. O CSI, né? É. Que contribui, né? De alguma forma. É isso. Que está do lado do destacamento ali da PM, né? Isso. Que é uma companhia. Isso, né? isso, isso, isso mesmo. Tá certo. Bom, Pernoca, obrigado pela sua presença Eu que aqui nessa entrevista. A gente vai pedir para você deixar aí uma, uma mensagem final para quem está nos acompanhando, principalmente o pessoal de Poá, que acompanhou aqui, ó, o Edinho também está falando aqui com a gente, o Renato, o Galdino está acompanhando aqui, a gente também. Bom que a gente vem aqui no, em Suzano e a água é Poá, hein? A água é Poá, é verdade, ó, tá aqui, ó, vou fazer uma propaganda. Aqui, <risos> E a gente queria deixar aqui, ó, que você... Quero, quero aqui agradecer. O Carvalho também está acompanhando a gente aqui, tem bastante gente. Um abraço para a minha amiga ó, O Jaime Randa. Tijolo também está acompanhando a gente aqui também. Um abraço para o Jaime Tijolo, grande lá, liderança da nossa cidade. É, a Edinho Oliveira Alves também está acompanhando. O Edinho, o vereador atuante o vereador. do nosso município. O Edgar, eu que agradeço aqui o convite, tá? Quero mandar um abraço a todos para e... Como nossa bandeira de POA fala, né? Os pequenos vencem pela audácia. Então, vamos vencer pela audácia, vamos ser audaciosos e vencer, porque assim, esperamos por dias melhores, né? Passamos por um momento difícil na nossa cidade. Espero que esse ano melhore, o ano que vem venha dar uma melhorada, porque Poá ficou atrasado, né? Esses últimos anos, os governos que passou não teve um olhar para, pela população de Poá. Só pensar em fazer obras, pra, é, obras... É, escola com porcelanato, mas hoje nós não tem professor para substituir outro professor se acontecer de um, de um afastamento de um professor, não tem. Então, a gente tem que ter responsabilidade em questão de gestão. Né? E uns anos para cá isso vem acontecendo, Poá vem sofrendo por falta de gestão. E tenho esperança que dias melhores virão. Tá certo. Presidente, obrigado mais uma vez. Então, as portas estão abertas. A hora obrigado. que você quiser vir com, com uma você, novidade gente. aí, estamos à disposição. Tá bom. Queria agradecer também você, amigo. internauta que participou conosco dessa entrevista, vai vê-la também. Edgar, só para falar não. um trechinho aqui. Nós fizemos uma feira do estu, estudantil lá na nossa cidade. né Foi a primeira ah, é verdade, a FEGEP. Né? Foi agora, na semana passada. Que Isso. Foi dia 20... 20 de, 22 de junho. Foi um sucesso essa feira. Passou mais de 3 Tinha mil. Tinha até camiseta, né? Isso, que fizer, a gente camiseta. fizemos uma, uma organização, Transforme-se, junto com a ETEC. Tenho que agradecer os alunos da ETEC. Foi 200 voluntários. Passou mais de 3 mil alunos dentro da nossa feira. Onde vários alunos Saiu com curso, com bolsa para a faculdade. Teve vários sorteios. Foi um sucesso. Agora vamos se projetar para o ano que vem fazer uma feira melhor ainda. Foi a primeira que, que a, a gente fez Bacana a participação do jovem no, nesses eventos. Até esse ano é, ano de eleição, a Justiça Eleitoral incentivou o jovem a votar. É né? importante Sim. também. Você que começou lá na Câmara como guarda-mirim, hoje é o presidente da Câmara. Né? Então é, é importante. Eu falo até assim, de Jussipe, de, de guarda-mirim para presidente da Câmara. Então foi... Isso é muito importante mesmo, a participação dos jovens na política, a participação dos jovens no, nos movimentos da cidade. Tá certo. Bom, agradeço você então, amigo internauta, que viu essa entrevista e vai vê-la também depois no canal do YouTube e no portal do Diário de Suzano. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.